Olá, devido às novas medidas contra a Covid-19 adotadas em Santa Catarina, a Prefeitura de Itaiópolis cancelou a chegada do Papai Noel de helicóptero, prevista para este sábado no estádio 16 de abril. A estimativa de público era de 4 mil pessoas e o novo decreto limita a participação de 500 pessoas em eventos ao ar livre. E agora uma boa notícia para os mafrenses. Os tributos municipais já podem ser pagos por PIX ou cartão de crédito à vista ou com parcelamento. O pagamento da forma tradicional, com a emissão da guia com o código de barras, também continua disponível. E a história da rio-negrense heroína da Segunda Guerra Mundial, Aracide Carvalho, será contada em uma minissérie de oito capítulos na Rede Globo, a partir do próximo dia 20. A minissérie Passaporte para a Liberdade é baseada na vida de Aracide Carvalho, nascida em Rio Negro, em 1908. Para continuar sabendo tudo o que acontece em Rio Mafra e região, acesse o nosso site. Amanhã eu volto com mais notícias. Até lá! Momento R-Mix. Oferecimento imóveis Rio Mafra. Aqui você compra, vende, aluga e divulga o seu imóvel. Conecta-se! Doce Lá. Especialista em colchões. Vem que aqui dá negócio. Loja Zaine. Qualidade e tradição. Há mais de 40 anos, a loja que veste você e sua casa.